Dois exercícios para trabalhar suas coxas, seu glúteo e também vai pegar um pouquinho de abdômen. Sou o professor Emílio Júnior, se inscreva no canal, já dá o joinha, vai lá embaixo nos comentários. Aproveita que está o nosso blog. Você vai gostar com várias dicas de receitas para ganho de massa magra e aí você vai aliar a receita ao treinamento igual a resultado. Vamos ao primeiro exercício? Então Vamos fazer o seguinte, olha só preste atenção nesse exercício, ele é super tranquilo de se fazer você está de joelho, deixa eu ficar assim, tá, está de joelho preste atenção, você vai tirar a sua perna direita do contato do solo e vai colocar ela à frente, assim, isso sentiu que você deu uma alongada aqui na região do seu glúteo? é isso que eu preciso, você tem que sentir essa região do seu glúteo só botar a mãozinha e apertar assim você já vai ver que ele está contraído porque ele está alongando, tá bom? Aí você vai voltar à posição inicial, vai fazer com a outra perna. A mesma coisa. Vai voltar à posição inicial, perna direita. Vai voltar à posição inicial, esquerda. E aí você vai aumentando o ritmo. Direita, esquerda, direita, esquerda. Observe que eu não estou fazendo contagem. Só estou falando direita, esquerda, para você me acompanhar. Direita, Esquerda para você me acompanhar. Não estou fazendo contagem, estou só fazendo o um movimento. Só esse pouquinho de movimento já deu para sentir bem o glúteo. Deu certo que você sentiu um pouquinho o seu glúteo. Aí nós vamos para um outro exercício. Outro exercício. Você vai deitar assim, como eu estou deitado aqui. Vai colocar suas duas mãozinhas assim na região do seu queixo e vai elevar a sua perna direita, tirando do solo. Isso assim. Observado que aqui a região glúteo, quando você eleva, você sente contrair. É isso que eu quero que você sinta. Sinta contrair bem essa região. Então vamos lá, vamos fazer cinco vezes: 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5 mudou a perna, um, dois, três, quatro, cinco, perfeito, você fazendo esses dois exercícios, pode utilizar a caneleira? Sim, você pode até utilizar a caneleira, principalmente nesse segundo exercício, só que ele é bem forte, então dê preferência colocar um cronômetro, e fazer contando, sempre contando que o lado direito tem que ter o mesmo número de repetições do lado esquerdo, senão um lado fica mais desenvolvido do que o outro, entendeu? Então, se o lado direito fizer cinco repetições, o lado esquerdo tem que fazer cinco. O lado direito fez 15, esquerdo tem que fazer 15 e assim sucessivamente. Mais uma dica aqui do canal do Professor Emílio Júnior. Pega também o link lá do meu WhatsApp, porque tem um grupo onde eu vou botar vários links dos vídeos, que às vezes o YouTube não vai te avisar, então você não vai perder nada e é uma sequência que eu pretendo gravar mais de mil vídeos só com dicas de treinamento. Olha que loucura! Mas aqui no canal, quem conhece sabe que nós já tivemos esse projeto antes e eu estou retomando esse projeto passo a passo para você aprender o melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, até nosso próximo encontro!